Olá, olá. Estou aqui. Eu, Armin de Gurneian. Como combinamos, né? Cheguei agora aqui, atendi, estava atendendo e me despedi agora do meu cliente e vou encerrar a noite com você, conversando com você. Estou aqui no meu consultório, na recepção e quero aí ver quem está, quem está assistindo, quem está participando. Vamos ver se vamos testar esse horário, né? Vamos ver se ele é bom, se o pessoal está ligado em novela ou se está querendo participar aqui do, do, do, comigo, né? Querer ficar um pouquinho comigo por um tempinho. Vamos ver. Vamos, vamos, nós estamos fazendo o teste, né? E de acordo com o melhor horário, nós vamos ter uma live comigo uma vez por semana. Deixa eu arrumar esse negócio aí, que eu, como eu tô sozinha, eu não sei mexer bem nesse negócio aí. Pronto. Acho que tá melhor assim. Tudo bem com vocês? Ariane Petrocelli, Lúcia Helena, Lorena Barbosa, o pessoal tá aí. E vamos fazer o seguinte. Eu vou dar uma introdução no tema que nós vamos falar a respeito hoje. E depois vocês podem me fazer a pergunta, desde que não seja aquela pergunta imensa, né? E que tenha tudo a ver com o nosso tema. Né? Ó, tá também o Ramon, a, a Sônia, a Lumelo. Que bom, o pessoal tá chegando. Vamos dando coraçãozinho, vamos dando uma, uma like, uma, um, né? um curtir. Vamos lá, gente. O tema que eu vou tratar hoje com vocês é o que nós estamos mais precisando como brasileiros ultimamente, né? Autoestima e autodeterminação. Por que, que eu falei dessas duas coisas ao mesmo tempo? Da autoestima e da autodeterminação? Eu tô falando dessas duas coisas porque uma não fica sem a outra. A pessoa que, que se estima, a pessoa realmente que se valoriza, ela é determinada, ela não fica sem se determinar, ela não precisa da opinião dos outros para crescer na vida ou para desenvolver qualquer trabalho. Você quer ver uma coisa? Primeiro eu vou te dar uma dica, mas vocês sabem que eu sou psicoterapeuta holística, né? trabalho com registro da memória celular pelo DNA, trabalho com a radiestesia quântica, nossa, acabei de fazer agora, é bárbaro, gente, pessoal, além de, de a gente ver todo o ambiente da casa, do serviço, é, sabe, localizamos os pontos da pessoa de dor e, e ativamos todas as glândulas dela, nossa, a pessoa sai daqui, outra energia fria, vibracional, curadora, hoje eu atendi umas quatro pessoas e ainda tivemos o um ambulatório com o Rony que acabou agora. Ah, Ramon tá mandando um beijo para... Manda um beijo... Ai, um beijo, ó. para Salvador. Olha, se vocês me quiserem em Salvador, é simples. É só formar um grupo, né? Um grupo de pelo menos 15, 20 pessoas que eu vou para ir. Aliás, vou para qualquer lugar que vocês me convidarem, desde que vocês formem um grupo. Nós podemos fazer um trabalho dinâmica num grupo ou fazer uma, uma vivência muito legal, as vivências, o curso. Mas, por enquanto, ó, tem a Cátia Grego também, mas vamos voltar ao nosso assunto. Né? O brasileiro está perdendo muito a estima por ele mesmo. Nós estamos passando por uma situação muito difícil né? aqui no país. Essa é uma realidade, é a realidade social, é a realidade política, é a realidade econômica. Dessa não dá para fugir, né? Como diz uma, como como dizem por aí, ah, você cria, eu crio a minha realidade. Não, eu posso criar a minha realidade a partir do momento em que eu tenha, né, uma uma base mais sólida para isso e uma sustentação mais sólida para isso. Lógico que eu vou me determinar a fazer as coisas, e, e sei que eu vou dar certo a partir do momento em que eu vir naquilo uma, uma oportunidade né, muito grande, e além da oportunidade, eu acreditar que eu posso, através do, do que eu escolher para fazer, conquistar. mas não é só em dinheiro que eu tô falando, não é só financeiro, porque o financeiro é muito importante, gente. O financeiro faz a gente perder o sono, o financeiro faz a pessoa ficar doente, o financeiro traz depressão. É, tudo, tudo que a falta dele, o excesso dele fazem, né? É, é muito contaminador, não adianta. Se alguém quiser mexer com você, é mexer no teu bolso, né? Então... Isso, isso é definitivo. E tem as pessoas aí também que pensam que estão com a bola toda, mas não estão. Pessoas que nasceram para ser perdulárias e perdedoras, que não é o nosso caso. Bom, o que, que é autoestima e como vem a determinação e a confiança através da autoestima? Gente, é muito. Nós aprendemos o seguinte que a gente se estimar, a gente fazer pela gente, ou é egoísmo, ou é uma pessoa uh, que só pensa nela, não pensa nos outros, que ela quer puxar, ela quer só né, se envolver com, a, com, com, com tudo que é dela. E com isso, fomos aprendendo, infelizmente, a nos dedicarmos muito mais aos outros do que a nós. Até hoje eu vejo. Você quer se dar bem na vida? Faça pelo seu próximo. Aí eu pergunto, por que, que a gente coloca o próximo lá pra fora? E não aqui dentro se o mais próximo de mim sou eu. né Não, você sai de você para fazer pelo seu próximo. E você vai viver no quê? Você vai viver de aparências. Você vai viver... Uh, de, de contaminações do mundo exterior e, cada vez mais, se perder de você. Você é uma pessoa, tudo bom, Yves? Obrigada por compartilhar. Aliás, eu vou pedir para todo mundo aí compartilhar, se puder, né? quem quiser co compartilhar. Uh, então, eu vou fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que vive perguntando o que você vai fazer tudo o que você precisa, como você lida com determinadas situações, para os outros. Você vai buscar a sua realidade na realidade alheia? Você pergunta se isso vai dar certo ou não? Você acha que o outro vai responder se aquela pessoa que você acha que você quer ficar com ela, que você gosta dele ou dela... Uh, vai dar certo se a pessoa gosta de você ou não. Você é desse tipo. Você não tem autoestima. Você esqueceu de que ninguém, ninguém pode te mostrar o caminho da libertação. De que ninguém pode fazer nada por você a não ser você mesma, sabia? E quando uma pessoa, ela toma as decisões dela e diz, a partir de agora eu vou esquecer essas crenças idiotas que me fizeram acreditar que o outro tinha mais valor do que eu e que o outro poderia uh, me satisfazer eu querendo que o outro se responsabilizasse por mim. Eu vou sair dessa crença e vou tomar minha atitude... E tomando a minha atitude, eu vou determinar o que eu quero. Eu tô aqui com o Jonathan também. Olá, Jonathan. Tá passando pra desejar uma boa... Ah, amém pra todos nós, tá bom? A Rosana. Boa noite, Rosana. Como eu tô aqui falando, eu não vou observar muito ali. Assim que eu parar de falar, eu vou responder as perguntas que vocês fizerem pra mim, tá? Então, por exemplo, eu decidi Eu decidi. Mas as pessoas têm medo de tomar as próprias decisões achando que os outros vão abandoná-la. Ou que ela não vai dar certo. Ela sempre precisa de alguém para estar com ela. Ela sempre precisa de alguém para ajudar, para satisfazer, para uh, poder dar apoio, <coughs> para poder uh, fazer dela, né fazer a outra pessoa fazer aquilo que ela, <coughs> tá me coçando a garganta, fazer aquilo que ela tem medo de fazer por ela mesma e sozinha. Eu percebo que grande número das pessoas, porque eu trabalho aqui com isso, Eu percebo que grande número das pessoas, elas, como é que eu posso dizer, elas perdem oportunidades, muitas oportunidades, pelo medo de não conquistarem sozinha, ou de serem criticadas no momento do erro. Por quê? Porque eu tenho o direito de tentar uma coisa, de fazer uma coisa e não dá certo. Se eu não der certo, é porque eu estou aprendendo. Eu não nasci só para dar certo. Eu nasci para ir aprendendo e por cima do meu aprendizado e desenvolvendo o meu trabalho. Não é? Então, às vezes a pessoa ela tem uma perda e por cima daquela perda, ela para de dar a ela o que é mais importante. Ela para de dar para ela a autoapreciação, a confiança e a determinação. Por exemplo, você que está aí, né? você está aí me assistindo, aí você diz assim, mas Armin, eu tenho medo porque... Do jeito que estão as coisas, o que que eu vou conseguir fazer? Você vai conseguir tudo. A partir do momento em que você tiver a cabeça no lugar, for realista, mas dentro de uma realidade onde você vai saber o que você vai fazer e como você vai fazer aquilo que você precisa. Não é uma realidade do outro, mas é a sua realidade e, e, e, e você vai ter que se autodeterminar o seguinte, eu consigo, eu consigo, eu não vou fugir do trabalho, eu não vou fugir do cansaço, eu não vou fugir de nada, mas eu vou conquistar o que eu quero, custe o que custar. Ah, tudo que você for fazer vai dar trabalho. Tudo, tudo. Você pensa assim, ai, ah, mas eu vou fazer aquilo, ixi, tá cheio daquilo aí agora, e dá muito trabalho, eu tenho que, sabe, é isso, aqui? É aquilo. Não. Se você continuar pensando assim, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ser um ótimo conselheiro, mas você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai criar uma realidade onde você vai sentar e vai falar assim, eu vou trabalhar o meu mental, para o meu mental atrair, porque a minha mente mudando, eu vou mudar, você não vai conseguir. Não, sabe por quê? Você não está trabalhando o seu mental, na verdade você está trabalhando uma crença. Uma crença de que você deve acreditar que você consegue aquilo atraindo aquilo pela lei da gravidade, pelas partículas, uh, pelas moléculas, pelos átomos, por essa.. E aí você vai, vai atrair a pessoa certa. Não, sabe quem atrai a pessoa certa? Quem realmente gosta dela? Quem diz assim, eu, eu vim aqui para vencer, eu não vim aqui para brincar, e eu confio em mim e eu me determino e vou fazer. Quando a pessoa pensa nisso, do nada aparece a oportunidade. Do nada, do nada. Mas não é do nada, é porque ela traiu aquilo. A, a pessoa pensa assim, ai, eu sonho tanto com, a, com uma pessoa, de encontrar uma pessoa que me ame. Mas você não pensa assim, não, eu sonho em encontrar uma pessoa, mas uma pessoa que tenha a afinidade comigo, uma pessoa que tenha essa troca energética, uma pessoa que possa construir por cima de mim. Porque você não esqueça uma coisa, quando você não pensa assim e você pega alguém, né, só porque você não quer ficar sozinha Ou não quer ficar sozinho Ou porque precisa da satisfação Ou porque é alguém que vai te acompanhar para passear pra cá, pra lá Ou porque você acha que vai montar aquela casinha branca, né? Você só vai dar com os burros na água, sabia? Só vai dar com os burros na água Você não vai conquistar nada na tua vida Agora, quando você é, Confia que vai ter alguém que vai vir. E se não vier que você consegue se manter por você, não tenha dúvidas que a pessoa que se aproximar de você, vocês vão ter, não é ela te amar só, é você sentir amor a princípio para poder amar aquela pessoa e haver uma correspondência total. Tanto na questão sexual, como na questão de compartilhar de uma convivência harmônica e uma convivência evolutiva. Então, gente, uh, você veja bem, você não estima o potencial, a capacidade daquele cara que você conheceu quando você era pequena e, de repente, o cara foi para frente e ficou milionário? Você percebe que você admira ele? Pela capacidade que ele teve, você esquece de admirar a você? Você estima o potencial do outro e não o seu? Você mente para você o tempo todo que você não consegue ou consegue, mas a vida não tá te ajudando? Você vive com mentiras e quando você vai ver, você tá entrando numa depressão total... Você, você manda um abraço para mim... Elenice Teixeira Sassug. Um abração para você... Pro Fernando Antônio... Nossa, muito legal vocês estarem assistindo... É que eu tô aqui envolvida falando... Senão eu vou cortando o assunto... Então... A, a Nilza também... Um beijo para Nilza... para Helena Santana... Que está me assistindo... Então, gente... Se você admira aquela pessoa que venceu... E ela venceu porque você viu nela determinação... Você viu que ela sabia o que ela queria... E ela conquistou o que ela queria... E, e você só ficou vendo o outro e não fez por você... Está na hora de você acordar... Está na hora de você acordar... Existem pessoas que são tão fraquinhas, tão fraquinhas, é, que tem uma força de odiar muito grande. Você sabe que quanto mais fraca a pessoa se sente, quanto mais... Quanto mais assim ela for, mais ela odeia. E menos potencial ela tem. Você sabia disso? Pode ter certeza. Pode ter certeza que as mimimi, os mimimi da vida, ai, mas eu preciso que alguém faça por mim, ai, é tão bom ter alguém. E porque são pessoas que já perderam, elas perderam a oportunidade até da reencarnação. Porque essas pessoas, elas vão procurar pares similares a elas. Sabe? Porque elas não têm um atrativo de conquistar quem sabe conquistar. A gente só atrai pessoas iguais. Esse negócio de dizer que os opostos se atraem, eles não se atraem, não. Eles têm interesses comuns. Aí ele quer uma boa mulher, a mulher quer um bom marido e pega lá, entendeu? Aí vai descobrir que nada daquilo era o que eles queriam. Não, não era. Era uma porcaria, a mulher gosta de dançar o homem, gosta de dormir. O homem vê futebol, a mulher gosta de sair para ser elepar, um gosta de receber pessoas em casa, o outro odeia. Então, é aquele. Aí começa a ficar com câncer, começa a dar um monte de problema, e cardíaco, pressão alta e não sei o quê. E a depressão vem. E aquelas pessoas que misturam tudo para ganhar dinheiro? ganham dinheiro e pensam uma vez e pensam que aquele dinheiro vai brotar vai... E, e gastam não sabem lidar com aquilo quando vai ver dá para lá de Bagdá <coughs> sabe aqueles casais que estão assim ah, na hora do desencarne é difícil viu gente é bem difícil ah como é difícil mas tudo bem, né? Cada um vai responder pelo que dá e pelo que faz. Ah, vai, vai mesmo. Então, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. para entrar em depressão, a baixa estima ou a falta de determinação ou a baixa de... De você fazer por você, não para mostrar para os outros ou para ficar no lê, lê, lê, lê entendeu? Mas por que você tem aquela garra? Quando a pessoa não entra nessas, ela não entra nela, vocês podem ter certeza que a depressão é, é, é certa. Pode ser milionário, bilionário, pobre, rico, classe média, classe que não existe, é a pior coisa que tem. Pessoas letradas, acadêmicas ou sem acadêmicas, pode ser o tipo de pessoa que for. Ela vai entrar em depressão profunda. A síndrome do pânico é um dos resultados disso. Você precisa tomar muito cuidado, muito cuidado com o que possa vir a acontecer com você. Bom, agora vamos responder algumas coisas. O Jonathan Rodrigues eu gosto de te acompanhar também, viu, Jonathan? Na hora do desencarne, aí eu quero ver. As pessoas precisam aprender e agir e ir à luta. Quem faz a luta somos nós. E se agirmos e não desistirmos, uma hora vencemos. É isso mesmo. Nós precisamos ter ação. Nós precisamos saber agir. Olha, falando em desencarne, foi uma boa você lembrar disso. Eu tenho muitos, vem muitas ideias aqui na cabeça, de repente eu não sei de onde mais brota, né? Se a pessoa, a pessoa vai levar com ela exatamente como ela vive aqui. Por quê? Ah, tem pessoas que querem enganar ela mesma e quer enganar Deus, sei lá que elas querem enganar, né? Sabe aquela pessoa que monta aquele altar, três altares na casa dela? Uhum. E ela acha que ela consegue enganar Deus, enganar esse, enganar o santo, enganar quem ela acredita? Entre aspas. Aí ela vai e reza assim: Ó oh, Senhor, eu preciso me livrar daquela pessoa. Está na hora de Ele partir para o Senhor. Leva ele, porque ele não vai sofrer nem. Ele fica todo dia rezando para Deus levar aquela, aquela pessoa com, qual, ou com, com quem ela casou. Tem gente que faz isso. é. E ela pensa que está enganando Deus porque ela odeia aquela pessoa. Casou por interesse. E odeia. Então, ela fica rezando assim. Ai, a pessoa não tá bem. Alivia aquela pessoa. Você tá rindo? Eu conheço, viu? Eu conheço. Gente, as pessoas, elas vivem num mundo tão terrível. Que quando essas pessoas desencarnarem, vocês não têm ideia do que elas vão encontrar. Onde elas vão tropeçar. Eu não sei o que vale, mas é no vale do nada. É igual aquela pessoa, sabe? Que se acha, porque ficou bilionário. Uhum. Como as custas... Os, aqui, os políticos, né? Uhum. Esses, os laranjas, os laranjas são pior, né? Aquela... Pega é, aqueles latifúndios, né? Aquelas terras que nunca precisaram pagar. É, é, é. Quando desencarnam, eles vão apegados. E eles pensam que eles continuam com, a mesma, com o mesmo potencial. O pior é a mulher que ajuda eles, né? É. Tem aí o um exemplo da novela. É, tem sim. Sabe o que vai acontecer? Eles vão virar brinquedinho de espíritos zombateiros. Porque é o mundo que eles vão parar nos vales. E a pessoa, e aí eu ouço pessoas dizendo assim, uh, o, o, quando você desencarna, você vai para pro algum lugar, mas você vai, vai junto com tudo que você tem. Você vai de acordo com o que você está levando daqui, né? Uhum. Vai de acordo com o que você está levando. O que você está levando é uma falta de respeito com aqueles que você roubou. É uma falta de respeito com aqueles que você encheu o seu bolso e deixou os outros ficarem na pior. Não é isso, Amanda? Tudo bom, Amanda? A Claudete também tá aí, né? Obrigada. Eu também amo todos vocês. A Ivelize, né? Vão se transformar em ovoides, mesmo que tem um monte de ovoides. Eu já vi ovoide aqui nas pessoas. E, e eles andam grudados nas costas. Sabe aquela pessoa que, que carrega? Gente, fica aquela coisa preta, cheia. Sabe esses, é, esses mogis aí, esses troços que tem aí no Face, aquelas carinhas? Enfiados nessa nuvem negra que tem no corpo da pessoa inteira. Vocês não têm ideia do que é isso. E a pessoa acredita que ela tá bem. Mas o que ela tá sentindo por dentro é o que há de pior. Então, pessoal, eu peço para vocês, não entrem na raiva dessas pessoas. Não fiquem com raiva com quem te ameaça, porque vai, te, vai, vai, vai dar você no processo. Deixa, dá, dá logo. Faz a pessoa sair da tua vida. Porque ela vai responder por ela, Por quê? porque aquilo já tá contaminado. Uma pessoa que cobra o que não deve o que, o que não tem que cobrar É uma pessoa que já está perdida Ela já está perdida Uma pessoa que leva o que não é dele Já está perdida E já está no vale Do que há de pior Então, o que, que vocês vão fazer? Quando você se sente mal pensando em alguém, e você sente aquela pressão na cabeça, aquele mal-estar, eu vou dizer para você, para de pensar na pessoa e devolve para ela o que é dela. Devolve para ela o que é dela. Vocês vão ver que imediatamente o alívio vem. Ah, não tem coisa pior do que a pessoa que vive por cima de uma hipocrisia total. Essas pessoas são hipócritas. E elas não querem admitir que elas são hipócritas. São, elas vivem fazendo, elas são perniciosas com elas mesmas. Porque elas só conseguem atingir o outro se o outro for pior ou for muito ingênuo. Ou se for aquelas pessoas que querem mimo. Porque é fácil você conquistar o outro através do mimo. Então, agora, uh, leva fulano para o céu, tira do meu caminho, isso é para mim, é magia negra. E é mesmo, essas pessoas, elas vivem no, no, numa pior condição. Gente, vocês uh, não têm ideia. de. Então, se ame. Não existe defesa maior do que você se estimar e se determinar. Quando você se estima e se determina, nem o um mal vai te atingir. Você pode até se aproximar, ficar com um pezinho lá na beira de um abismo, mas você não cai. Tenha certeza que vem um bom anjo de Deus, que vem um bom anjo da luz, e ele te protege e diz assim, é por ali, não é por aqui. Entendeu? Vale a pena você desenvolver o trabalho da autoestima. E quem, auto, se auto, quem, quem sente por si a verdadeira estima sente amor e quem sente amor é determinado. Por quê? Porque confia em si. Então, tem alguém que queira perguntar, tudo bom Jorge? Gostou? Você veio hoje aqui, né? Hoje não parou aqui. Você viu que tava lotado, não consegui nem, nem conversar com você. Mas, <coughs> uh, outra dica que eu vou dar pra você. Você tem momentos em que parece... momentos repetitivos, tá? Por exemplo, você quer ver como você, quando você não, não se estima, você vai adquirindo uma coisa chamada toque? É. A pessoa que tem toque, ela desenvolve esse toque por medos, né? Porque ela não confia nela. Você gostou, né, Jorge? Foi muito bom. Por que, que ela não confia nela? Você trava a porta do carro na hora de descer e dá o alarme? Confiou que você fez aquilo? Tudo bem, vem embora, fechei o carro, tudo bem. Você nem pensa mais. Agora, você é do tipo que volta mais duas vezes para ver se você travou o carro? Já não confia em você. Você não confia no seu cérebro, você não confia na sua memória. Vai sair de casa, você volta dez vezes e não deixou a porta aberta? Você vai lá e olha se fechou a porta? Já não confia em você. Tudo que alguém te oferece Fala assim, olha Por que, que você não vai trabalhar com isso? Ah, ah, eu não sei Eu não sei trabalhar Já não gosta de você Não gosta Ah, o outro sempre é ruim O outro O outro é, o outro é culpado O outro é maldoso O outro não faz o que tem que fazer Como acabar com medo de dirigir A Thelma está perguntando Thelma para acabar com o medo de dirigir, primeiro você precisa questionar. Eu sei dirigir a minha vida. Eu vivo em mim, eu dirijo a minha vida, eu tomo decisões. O que está que acontecendo? Ah, e outras três pessoas acabaram de compartilhar seu vídeo. Então, Thelma, o que está que faltando? Você pode dar mil desculpas. Você pode falar, olha, eu tenho medo de dirigir porque eu já sofri acidente no carro. Eu também já sofri. A maioria já sofreu. Um acidente. Ah, porque onde eu tava, veio o cara com revólver, com a arma, levou meu carro. Tá. Oh. Aí eu sento lá, eu não, não é que eu não confio em mim. em mim, eu confio, eu não confio no outro, eu acho que eu, que eu sempre que o outro vai vir em cima de mim, ou eu acho que eu vou me perder no caminho, aí como que eu vou me encontrar, eu não sei como me encontrar, eu entro endureço. Porque tem duas coisas, uma é, uma é medo de dirigir, outra é não gostar de dirigir. Gente, quem não gosta de dirigir, é como quem não gosta de nadar, acabou, não gosta, não gosta. Não gosta, não faça, se respeita. Pega o Uber. Agora, se a pessoa realmente sente necessidade de dirigir e não consegue por medo, é porque ela não consegue dirigir a ela mesma, ela não confia nela. Ela não confia que ela vai conseguir pisar naquele acelerador e pôr o pé do jeitinho certo, que ela vai pegar aquela direção e vai virar direito. Ela sempre acha que os outros estão vindo por cima dela. Ela, o medo é muito grande. Então, é medo de que ela vai perder a entrada, vai entrar na contramão. Ela já vê acidentes antes de acontecer. Uh, tudo isso é, é muito apavorante. Então, o que, que acontece? de tanto, mas esse medo de dirigir também tem uma outra coisa, como outros medos, né? São coisas que vieram da infância, que ensinaram você que você não é nada, que ensinaram você que você é uma eterna dependente dos outros, que você vai sempre precisar de alguém porque você não presta para coisa nenhuma ou porque ninguém vive sozinho nesse mundo. Ah, aí o Jorge está falando temos que ter auto perdão autocompreensão, compreensão autoestima e outros altos altos da vida Jorge todos esses altos você já fez tratamento comigo você sabe disso todos altos é um alto de voltar a si você conquistou a você Jorge você sabe o que é bom para você não precisa o outro falar o que é bom para você? Você não precisa saber quem você é... em outras... sabe? Fazendo outras leituras. Você precisa saber de você a partir do momento em que você essencialmente se sente. As pessoas desde criança ensinaram que nós somos eternos dependentes do pai. Uma mãe que fica ligando para cobrar não sei o que da filha, do filho. É um absurdo. Entendeu? Então... Uh, aqui o que meses internado em hospital minha gestação eu fiquei muito depressiva por estar em uma cama de hospital e de estar o tempo todo sem aí uh, não dá para ver mais. Bom uh, realmente é difícil você ficar numa cama de hospital durante uma gestação sozinha. Né? Como que uma pessoa aguenta? Porque gestação não é doença, a pessoa não tem dor, mas muitas vezes ela precisa ficar para não perder aquela criança. Mas pensa no ato de amor que você está fazendo, porque aquela criatura está vindo para você. Quando você fica com depressão, ó, no momento que aquele bebê vai nascer, aquela criança nasce, você tem a depressão pós-parto, porque é pior, você rejeita a criança. E quando você rejeita a criança, a criança se sente rejeitada e vai virar um adulto com autorrejeição. Então, vai ter que fazer todo um trabalho para voltar novamente, assim, né? Então, é muito melhor durante a gestação, você já trabalhar, você pedir uma terapia, já trabalhar a você para não se rejeitar e não rejeitar aquela criatura, para não entrar em depressão, tá certo? Ah, a Thelma tá dizendo o seguinte, e acabaram de compartilhar. Gente, é, é tanta coisa que nós podemos falar, tanta coisa que nós podemos trabalhar. É, é só você observar, nós temos, assim, um trabalho ancestral muito forte. Uh, por quê? Você percebe? O que vem de gente aqui conta, meu avô era assim, meu pai era assim, eu fiquei assim, minha mãe era assim, a minha avó. Uh, é, é, é uma história, é uma, é uma sequência de um era, era e era e acabou. Virando uma bola de neve E nós precisamos cortar tudo isso Esses vínculos precisam ser cortados Você veja bem, é uma ligação com sanguínea Não é uma ligação de espírito nem de alma Tua alma é única, é única É lógico que o sanguíneo é muito importante Mas ele, ele traz uma bagagem muito pesada, gente Sabe? Ele traz crenças muito pesadas. Você veja bem uma mãe que tem depressão durante a gestação ou sofreu qualquer tipo de, uh, uh, de medo, de, de qualquer coisa. acaba, Aquilo passa para criança, casal que briga muito passa. Eu conheço filhos. Né? De pais que não souberam respeitar os próprios pais Sabe aquela nora que não respeita a sogra O gerro que não respeita o sogra a sogra Os filhos acabam imitando, fazendo exatamente a mesma coisa Porque você é o espelho deles Enquanto você não mudar, nada muda. Quando você veja bem toda a família que o pai foi alcoólatra vai ter um filho, vai ter alguém lá que seja um neto que vai ser alcoólatra. Por quê? Porque aquilo vem no DNA e vem a admiração ou vem o medo de ser igual. Precisa mudar tudo. Isso aí é um estigma. Precisa mudar. Olha que a, a Amanda, a Patrícia, está falando o seguinte... Meu cunhadinho tem 20 anos e é exatamente assim, com medo de dirigir. Gostaria de ajuda, de ajudá-lo, mas não sei como. Então, Amanda, ele precisa fazer um tratamento para ele poder voltar a dirigir. Porque alguma coisa, você veja bem, na verdade não é medo de dirigir. Ele tá bloqueado. Ele tá bloqueado por quê? Né? Qual, qual a razão que levou ele a ter esse bloqueio? muitas vezes é até uma questão de preguiça e a preguiça acaba fantasiando dando um monte de imagens de medo tá Fátima também boa noite como acabar com uma dor psicosomática para acabar com uma dor psicosomática Fátima o que você adquiriu, né? você já tem consciência de que é psicossomática. É você justamente ver aonde que é essa dor e o que é essa dor representa, Por que, que ela veio e se instalou aqui, ali e, e do que que ela quer te impedir, impedir que você faça no que que ela está te acusando. É uma auto-sabotagem, é uma auto-acusação. É uma forma que você tem de se impedir de fazer aquilo que você gosta. Ou de você achar que é um pecado. As pessoas vivem muito com os medos do pecado. Então, elas mesmas se sabotam. Entenderam? Nossa, quanta coisa, né, pessoal? Eu vou convidar vocês, para quem quiser para virem passar por uma consulta. E a partir do mês que vem, toda quarta-feira, à noite, agora é à noite, tá? Eu vou abrir uma dinâmica em grupo, que vai ser muito bom. É um preço super acessível. Venham fazer, se inscrevam, já liga a partir de amanhã. Ah, aqui, há anos eu devo defeitos do meus familiares, eu dizia ah não vou fazer isso jamais ela falou procurei sempre fazer o certo também não existe o certo viu porque o certo para eles era o que eles faziam e o certo para você é o que você faz a pessoa deve ter o certo para ela não para o outro né então aqui ela está falando muito obrigada Fátima eu quero então é só se inscrever vir fazer vai ser um preço bem tranquilo e tem a Amanda que tá falando, no caso dele, é a educação repressora e a falta de diálogo em casa. Amanda, eu não lembro mais qual que era o assunto com, é, que eu respondi, né? A, a educação repressora, gente, leva a você, você deixa ver uma pessoa que tem educação repressora, é a mesma coisa que a pessoa que não tem limite, que foi criada sem limites, entendeu? Ela se perde, uma fica presa demais e a outra roda, roda, roda e cai sempre no mesmo buraco, não sabe o que vai fazer. Então, muitas vezes os pais, eles não colocam limite, porque eles acham bonitinho, né não colocar limites não falam não, basta... E aquela criatura acaba ficando uma criatura perdida. Eu digo assim, que é a mesma coisa que soltar alguém no meio de, um, de uma floresta, por menor que seja, ela anda em círculos. Ela não tem o feijãozinho do João, então ela vai andar em círculo. E a pessoa repressora é igual uma árvore, ela é parada ali e não faz mais nada. Ela tem medo de tudo. Por quê? Porque todo mundo vai criticar, todo mundo vai falar mal. É assim que acontece. A Helenice está falando, a pessoa que trai outra, o que acontece no desencarne? Ah, será que a pessoa que trai a outra, ela está traindo mesmo? Ou ela está cansada da outra e a outra está grudada nela, feito um obsessor? E ela não vê outra maneira de se libertar daquilo. Entendeu? Precisa ver tudo isso, Helenice. A Amanda tá querendo que eu vá para Sorocaba, faça um curso, junta um grupo lá, vê um espaço para mim, que eu vou, Amanda. Com certeza. Eu tô doida para sair por aí, para levar muita coisa para vocês, porque conteúdo a gente vai adquirindo, né? São 30 anos nesse trabalho. Então esse conteúdo eu acho que eu já adquiri um pouco, tenho muito a aprender, mas vai, vamos dizer que eu já, que eu tô fazendo a faculdade, né? Enquanto outras pessoas ainda estão no jardim, porque eu já passei pelo jardim, reprovei, fiz de novo, reprovei, agora eu tô na faculdade. Então, vamos, vamos mandar bala, vamos, vamos divulgar o trabalho, né? Por aí, eu vou sim, mas Entra em contato comigo, vamos formar um grupo que fez o grupo, estou indo, fui. Passar energia fria vibracional curadora, fazer palestras, atender num grupo. O que for necessário a gente faz dentro daquele trabalho que eu desenvolvo. Então, nós precisamos primeiro aprender a nos estimarmos e respeitar. E como que você faz isso? Você se conhecendo, gente. Se você não sentir você e mentir que está se sentindo, você não chega a lugar nenhum. Vamos dar um basta em tudo isso. Vamos, vamos dar um basta? Vamos dar um basta nos outros. E vamos abrir a nossa alma, o nosso coração para nós. Chega de... Partir para a religião, eu cansei de ouvir a pessoa. O que dá um, um, um certo uma, um direcionamento para a pessoa é a religião. Eu discordo, eu acho que a religião, ela estraga. É, o que dá direção à pessoa é ela saber dela. São os pais respeitarem aquela criatura de acordo com as necessidades dela, porque cada pessoa é diferente da outra. Eu trabalho muito pessoas gestantes, casais pais e filhos justamente por isso porque eles, os pais querem fazer dos filhos aquilo que eles querem e pensam que estão deixando os filhos fazer, serem o que são mas é mentira às vezes teu filho não quer aprender inglês você, ai ah, não, mas precisa aprender inglês porque o mundo hoje sem o inglês, gente, a pessoa não quer acabou não força ai, mas um dia vai me agradecer porque eu pus para aprender inglês. Gente, isso daí é demais, né? Tem a Girley que está assistindo também. Sabe? A pessoa, ela, ela não quer. Ela não quer cantar aquela musiquinha da Ave, Ave, Ave Maria. Ela não quer. E a mãe fala: não, precisa cantar porque é mãe de Jesus. E aí, mas quem foi Jesus? Quem é a mãe de Jesus? Mas Jesus tem. Sabe, gente? As coisas não funcionam assim. Eu sinto um amor muito grande por Jesus, mas eu sinto um amor que meu coração fica em paz. Só isso. Eu não preciso falar... Oh, oh. Não é assim que funcionam as coisas. Deixa a pessoa ser o que ela é. Não há religião, não há fé, não há confiança maior que isso. Seja você. Olha, independente, como diz aí o Jonathan, de religião... Não precisa ficar explicando quem é Deus, nem você sabe quem é Deus, vai explicar para outro quem é Deus. Ai, porque você só sabe falar, Deus abençoa, Deus castiga, Deus guarda, mas você nem sabe o que você está falando. Para com isso. Sabe? Fala para a pessoa, seja a sua própria luz. Não, não queira se iluminar na luz do outro. Você, tá, você já é um obsessor, está ensinando o outro também a ser obsessor, ficar laçunando o outro. Não faça isso com você e nem ensine isso. Vamos acabar com essas devoções que a ancestralidade nos trouxe, nos trouxeram, porque muitos deles hoje estão desencarnados, eles estão dizendo assim, poxa, que bom que tem algumas pessoas lá no planeta, né, ainda dentro da Terra, encarnados, e que estão ensinando exatamente o contrário daquilo que nós pensávamos. Às vezes eles nos inspiram, gente. Acredita em você. Você gosta de fazer bolinho de bacalhau para vender? Não coloque obstáculo. Tá sem dinheiro, começa a fazer. Vende para uma vizinha, leva na cabeleireira. Ela... Ai, mas dá trabalho tudo. Ai, mas eu preciso de dinheiro para comprar farinha, a batata, o bolinho, sei lá, é o quê. Gente, você... se você se determinar em fazer, você vai fazer. Ai, mas, Armin, eu adoro sapato, mas eu não tô podendo... Você adora? Então, trabalha com ele. Você não quer vender um pouquinho? Vai lá, vê onde você pode comprar. Vai no atacadista, compra os pares, mostra para os seus amigos. Ai, mas é tão difícil hoje em dia. Hoje em dia... Gente, ninguém anda descalço. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Para de botar obstáculo. Não é criar sua realidade só aqui na cabeça por causa das partículas que vão atrair... Faça que as partículas automaticamente já estão te atraindo. Mas faça, faça acontecer, tá bom? Ufa! Falei demais, né? Gente, eu paro por aqui. E eu convido vocês a me procurarem. Agenda no horário comigo, tá? Eu vou fazer o seguinte. para quem falar que me assistiu pela live, eu vou dar um desconto no no atendimento. Bom, a, a, minha secre... a minha assistente não está aqui, mas eu já vou mandar um zap para ela, dizendo que vai ter um desconto para quem me assistiu hoje. lembre se da dinâmica, semana que vem, o próximo sábado, Ai, eu nem sei, eu tô aqui no consultório, mas não sei onde estão as datas, mas é no dia 22, 23, sábado e domingo, 29 e 30, sábado e domingo, nós vamos ter o, a iniciação da energia fria vibracional curadora. Já se inscreva porque 20% de desconto é a primeira vez que eu estou dando, ainda por cima do desconto que já tinha, e, e tanto na radiestesia quântica magnética como na energia fria vibracional curadora entrem no meu site vão no meu YouTube vocês vão conhecer muito mais de mim tá bom Agenda um horário para passar comigo vamos resolver de uma vez você para você mudar para você melhorar né para você sentir a vibração da luz em cada célula em cada movimento em cada partícula em cada pedacinho do seu ser que Ainda está fragmentado, mas vamos fazer desse fragmento, vamos colocar uma malha, uma malha de luz, uma malha nessa rede, né, nessa, nessa fonte de luz, para que todo o seu corpo seja envolvido por essas memórias, tá bom? Gente, meu nome é Armin de Gourmandian, eu te, trabalho com isso já há 30 anos, tá bom? E eu espero por você. O número do meu consultório, anota aí. É 2950-8343. 2950-8343. E o WhatsApp, 99675-5250. 99675-5250. Eu estou em Santana, pertinho do metrô. E quem quiser me convidar, outros estados, outros países, interior, estou aberta, tá bom? É formar um grupo, me chamar, fui. Tá legal? Então fica combinado, pessoal. E na próxima quinta-feira estarei presente, caso eu queira fazer uma live fora quinta-feira. Eu aviso antecipadamente a vocês, tá bom? Sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada por estarem comigo.